Cheguei, hein? Vamos detonar essa porra! Olha o cara lá! Nossa, é o capeta, velho! Saindo do fogo praticamente! Então vai, capeta, primeiro a morrer! acabou a bala! o <risos> oi! Acho que vai ser o segundo a morrer então, vai. Ou quem sabe o terceiro e tal, né? Toma na cara! Corre, filha da puta! Esperar carregar a minha vida ali. Né? Se fudão! Morre, Madafonca! Acabou minha munição, velho. Eu tô vindo fazer a, a. O objetivo sem munição. Aí sim, hein? Aí sim, agora eu quero ver. Fica com essas granadas aqui, prefiro Vou pegar arma. Não tem ninguém para me ajudar aqui, de. Aqueles policial verde. Isso. Sobe, era o que eu queria que você fizesse, meu. Subisse no bagulho. É, os caras lá de cima estão me detonando, velho. Faz esse cretino para de te esconder. Chupa essa! Ele legal o cara lá, hein? Eu vou parar de gastar. Tô desperdiçando bala não tá varando não. Agora fodeu. Vou guardar e recuperar tudo. Seu merda morre, filha da puta! Na cara nossa, reabastecer puta que beleza, velho! Que beleza! Lá na frente ainda! Morre, filha da puta! Se fudão! Aviso, inimigo se aproximando. Tô aí até recuperar. Porra. chupa essa. Ai, eu tô muito longe, velho. Oh, you motherfucker! Tem que ser de mesmo. Morre, filha da puta! Pronto, esqueci que tinha isso aqui. Eliminei uma dança ali. Se fudão! Mais um na cara. Isso do lado. Tá. É Bom, Aqui é a Ceilau. Somos agentes da divisão e eliminamos a ameaça do perímetro. Estou conectando você às nossas frequências para poder direcionar o suporte para onde precisam de nós. Isso é uma boa notícia, mas ainda temos vários ruídos. Esses desgraçados conseguiram passar e estão pondo explosivos nas bombas. Corre, caralho! Mundo. Fazem de tudo contra o vento e a maré. E se as bombas explodirem, a maré vai subir bem rápido. Bora! pegar as munições e tudo que os caras tem aqui. Beleza, agora tenho que descer aqui. Bora lá. Por enquanto, não tá tão difícil, tá tranquilo até. Olha os caras lá. Morre, Posta, filha da dar um puta! dar um jeito naquela bomba. Dá cobertura para ela. Cuidado com os Rikers. Vou desarmar essa coisa. Dá cobertura para ela, velho. Eles vêm da onde, né? Foda! Já tirei a armadura do cara. Nossa. Caralho! Se fudão! Chupa essa. Vamos lá. Vai ruxar pra cima da Se tua mãe, filha da puta. Minuto ainda ó, lá em cima, não tinha visto. Chupa essa! Eu errei, cara. for no meio dos dois. tá. Que armadura, que armadura beleza. Ah, vê, hey, hey, hey. Puta do caralho. Se fudeu! Caraca, essa foi por pouco. Boa, pra qualquer um pra que querem. Pode subir, eu te encontro no centro de comando. Caralho, da hora essa missão, hein? Gostei mesmo. Tensão 100%. Mas não é, pelo outro lado. Pena que os caras não droparam quase nada, né? Vou ver, dois. Poxinho aí, mano. Aí, galera. Tem uma batalhazinha aí no interior. interior essa que estão vendo. Que o Play 4 não gravou. Mas a continuação. Só vim de trás aqui matando uns caras, foda. E agora tá me esperando Ai, um sniper aí em algum lugar. Ver quanto de vida dele hein? Nada. Boa sorte. Foda, hein? difícil hein galera vamos ver mas ainda não acabou né filho oh, da puta não é possível que o cara é roxo corre porra nossa quase que eu me ferro mano se fosse vermelhinho beleza De armadura se fudam oh. acabou minha bala fala sério Fuda. sério, velho. Tô fodido. Onde tem munição nessa merda? Tem que voltar até lá. Vamos lá, vamos voltar até lá para tentar pegar munição. Será que consigo voltar até lá? Opa! Tem um cara vivo ali ainda. Fudeu! Caraca! Vamos lá, vamos lá! Morre, filha da puta! Porra, caguei legal com esse cara aqui, quase que eu morro! Fazer aqui em cima alguma coisa? Não. Consegui voltar aqui pra pegar os bagulho, hein? Que doideira, meu. Bora lá, não sei porque tem um ponto laranja aqui, o cara tá ali. Então, vamos lá, pegar o franco-atirador. Ele se, se compôs inteiro, cara. Base. Foda aqui Se fodeu Puta que pariu, hein Puta A gente. pariu meu pessoal disse que a ameaça foi eliminada Eu te agradeço, meu pessoal te agradece E o povo de Nova York te agradece Eu vou voltar pra base com uma escolta. A gente conversa quando chegar lá Muito bem se, se ele eles tivessem explodido as comportas, jogo, né? teríamos perdido uma rota de fornecimento importante. Que Agora o Penentes pode voltar e comandar a divisão de segurança. Até mais. Ah, não vou se me pegar aquelas porra, não. Bora. Bora tocar em frente. Não esquece de dar o um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!